Como funciona o costume dos Elfos de dar nomes a seus filhos? E onde entram os nomes recebidos de parceiros ou amigos? Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais esse novo vídeo do canal. Sou Augusto Ornelas, novo colaborador do TT e responsável pelo quadro semanal TT Languages, com vídeos novos toda segunda-feira. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, nos deixem um comentário ou pergunta aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho para ativar as notificações e compartilhem este vídeo com seus colegas. Lembrando que, se vocês quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro, e ter acesso a conteúdo exclusivo além do que já é oferecido aqui semanalmente. Não se esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Neste vídeo, conversaremos sobre a forma um tanto curiosa com que os elfos davam nomes a seus filhos, e também como alguns desses nomes poderiam ser dados por amigos ou parceiros, ou fazer referência a algum feito importante na história do indivíduo. O principal texto em que nos baseamos para essa discussão está na incrível coleção A História da Terra-média, ainda inédita em língua portuguesa, mas esperamos todos que por pouco tempo. No último volume da série, de número 12, publicado em 1996, intitulado Os Povos da Terra-média, Christopher Tolkien completa o seu trabalho a compilar boa parte do que seu pai escreveu sobre o prólogo e os apêndices de O Senhor dos Anéis além de apresentar alguns textos avulsos, compostos por ele nos últimos anos de vida. É um desses textos finais de Tolkien, escrito aproximadamente em 1968, cinco anos antes de sua morte, que utilizaremos aqui. Em inglês ele se chama The Shibboleth of Theanor. Esta palavra de origem bíblica, transcrita como shibboleth nas traduções da Bíblia no Brasil, faz referência a um episódio no livro dos Juízes no Velho Testamento, em que membros da tribo dos Gileaditas, ou Gileaditas, identificavam e executavam seus inimigos efraimitas com base na sua pronúncia dessa palavra passe. Gileaditas diziam Shiboleth, enquanto efraimitas pronunciavam Siboleth. De forma análoga, Tolkien, nesse texto, relata a transição do som Th, Th, th" para o som S, Sa no Quenya, idioma dos Altos Elfos, e como isso foi um ponto importante na história da Revolta de Fëanor e seu conflito com seus meios irmãos Fingolfin e Finarfin, filhos do segundo casamento de seu pai Finwë com Indis dos Vanyar, povo de Ingwë. A versão contada por Tolkien para esta parte da história de Fëanor e de sua mãe Myriel Therinde, ou Serinde, a primeira elfa, de fato, morrer em Aman é bem mais aprofundada e trágica que a que lemos no Silmarillion e merecerá, com certeza, um vídeo aqui no TT no futuro próximo. Resumindo a questão linguística central esse texto mencionado, Tolkien dizia que, apesar de a transição do som sa para sa ter se iniciado antes mesmo de Fëanor ter nascido, sua mãe Miriam preferia falar da maneira antiga pronunciando seu próprio nome Therinde e não Serinde, como a maioria dos Noldor já à sua época. Fëanor, por admiração a ela, utilizava a pronúncia antiga e exigia isso daqueles que o seguiam como símbolo de sua lealdade, o que gerava ainda mais conflito com os demais Noldor e com seus meios irmãos e seus descendentes. Após relatar esse conflito linguístico em grande parte centrado numa ou outra pronúncia do nome da mãe de Fëanor e suas consequências e repercussões na família de Finwë e em todos os Noldor em Haman e no exílio, Tolkien se concentra na explicação de como de fato os elfos Eldar em Quenya dão nome a seus filhos e como eles podem, mais tarde, adotar outros nomes adicionais. Nem sempre os nomes dos elfos tinham um significado transparente, e os que o possuíam muitas vezes se modificaram de maneira pouco previsível quando foram traduzidos para o Sindarin após o exílio na Terra-média e o abandono do Quenya como língua do dia a dia. Muitos nomes foram traduzidos muitas vezes pensando apenas na sonoridade e nem tanto no significado dos elementos das palavras utilizadas. É dito por Tolkien que os Eldar em Valinor tinham pelo menos dois nomes, esse. Ou no singular é dados por seus genitores o primeiro era o nome paterno aposto no nascimento era escolhido pelo pai e em geral repetia ou fazia referência ao nome dele seja em sentido ou na forma muitas vezes era o nome do pai a que se acrescentava no momento ou anos depois algum prefixo para distingui-los o nome paterno, dado às elfas, às vezes também fazia referência ao nome da mãe. O segundo nome, ou nome materno, era escolhido pela mãe muitas vezes anos depois, quando a criança já estivesse crescida. As mães élficas muitas vezes tinham dons de insight e profecia, e os nomes maternos com frequência revelavam alguma característica ou habilidade do filho, ou prenunciavam algum destino nem sempre auspicioso. Esses dois nomes principais eram coletivamente chamados de anesse. O nome materno era amilesse, e o nome paterno provavelmente seria ataresse. Uma palavra reconstruída, porque Tolkien não mencionou o original em Quenya nos, nos seus livros. Além desses dois nomes, um elfo poderia também adquirir um epesse, ou nome posterior, não necessariamente aposto por algum parente, mas uma espécie de alcunha ou título de honra ou admiração dado por Terceiros, que fazia referência a alguma característica marcante ou algum feito de monta, digno de ser lembrado por todos. E por último, o próprio indivíduo poderia criar para si um chamado autonome, ou Kilmesse. Isso foi comum para vários Noldor no exílio, seja para esconder sua própria identidade quando necessário, seja para celebrar algum feito ou evento histórico em que estivesse envolvido. Vejamos alguns exemplos para entender como isso funcionava. Todos os filhos de Finwë, primeiro rei dos Noldor em Valinor, receberam um Finwë como nome paterno. Para diferenciá-los, prefixos foram adicionados. Assim temos o primeiro filho, Fëanor, cuja mãe foi Miril Therinda, foi chamado inicialmente apenas de Finue, mas conforme seus talentos manuais se revelaram, a ele foi adicionado o prefixo Kuro, habilidade ou destreza, para dar Kuru Finue, curiosamente o mesmo nome de um de seus filhos depois. Seu nome materno foi Fea espírito de fogo, dado por Miriel que vislumbrava inclusive as vicissitudes que a impetuosidade de seu filho geraria. Feanaro foi parcialmente traduzido para o Sindarin como Fëanor. A tradução mais correta seria, na verdade, Fainor. E foi assim que ele passe passou a ser mais conhecido. Os demais filhos, resultado da segunda união de Finwë com Indis, sobrinha de Ingwe, rei dos Vanyar, foram quatro, duas filhas e dois filhos. A primeira filha chamou-se Findis, uma combinação simples do nome do pai e da mãe, e pouco se sabe dela, além de que ela não foi para o exílio e preferiu ficar junto com os Vanyar de sua família materna. A segunda filha se chamava Irien, nome paterno, Laluende, nome materno, e ficou conhecida na Terra-média pela forma adaptada à fonética Sindarin Lalwen. embora uma tradição mais literal deveria ser, na verdade, Gladwen. Já os dois filhos de Finwë e Indis receberam os nomes paternos de Mnolofinue e Arafinwë, incorporando os prefixos Nolo sabedoria, e Ar, nobreza. Nolofinwë, ou se na Terra-média, desejou enfatizar sua liderança sobre os Noldor no exílio após a morte de Finwë e a rebelião de Fëanor, e acrescentou mais uma vez o nome do seu pai ao Seu e virou Finue Nolo Finue, ou Fingolfin, em Sindarin. Seu nome materno era Aracano, nobre líder. Arafine, ou Arfin, em Sindarin, teve o nome do pai adicionado mais uma vez ao seu nome paterno pelo seu filho, Findrod, após a morte de Fingolfin, passando a ser conhecido como Finue Arafinue, ou Finarfin. Mais alguns exemplos. Finrod Felagund. Seu nome paterno era Findarato, nome na língua dos elfos Teleri, de sua mãe é Arwen, e contém elementos que fazem referência aos cabelos dourados da família Fin, e à sua nobreza Arta ou Arata. Em Sindarin, língua próxima dos Teleri, ficou Finrod. Seu nome materno era Ingoldo, significando tanto Onoldo, o seu povo élfico, como também a combinação de seu lado Váner com o prefixo in de Íngue, com o próprio nome Noldo. Ele, no entanto, adotou para si a alcunha, ou quilmesse, Felagund, nome com origem supostamente na língua dos anãos, o Cusdúl, povo com o qual colaborou na construção da fortaleza subterrânea de Nargothrond. Felagund significaria talhador de cavernas. Galadriel. Seu nome paterno era Artanis, mulher nobre, com o prefixo ar, remetendo a seu pai era Finue, ou Finarfin. Sua mãe, vendo como ela exibia aptidões atléticas e estatura, força e coragem que rivalizavam os noldor do sexo masculino, decidiu dar-lhe o nome materno de Nerwen, ou Nerwende, donzela homem. Galadriel é, na verdade, um Epêce, o um nome posterior dado a ela por seu marido Celeborn, inicialmente na sua língua teleri, Alatariel ou Alatarielle. Significa donzela coroada de brilho radiante, referente a seus cabelos dourados com toques de prateado, que tanto encantaram também seu primo Fëanor. O equivalente em Quenya seria Altariel ou mais propriamente Naltariel. Com o exílio Beleriand, ela adotou a tradução desse epc para o Sindarin, Galadriel. Gil-galad Seu nome paterno era Artanaro ou Rodnor em Sindarin, com o significado de fogo nobre. Seu nome materno era, já em Sindarin, Gil-galad, uma combinação de Gil Estrela com Galad, raiz presente no nome de Galadriel também, com um sentido de brilho radiante. Ele recebeu o E.P.C. nome posterior de Ereinion, Rebento de Reis, sucessor de Reis. Esse é apenas um gostinho da deliciosa complexidade que é o legendário de Tolkien, em especial a riqueza que podemos encontrar na coleção A História da Terra-média. Encorajo todos que entendem inglês a procurar lê-la ou esperar um pouco até que comece a sair os livros em português aqui no Brasil muito em breve. Vale muito, muito a pena.